Esse vídeo é uma pergunta, eu não vou chegar à conclusão nenhuma, eu acho, inclusive, acho que vai ser bem curtinho. Não é o melhor momento para fazer esse vídeo, porque esse canal está muito pequeno ainda, tem pouquíssima gente assistindo, e lá vou eu fazer pergunta para as pessoas que assistem. É que eu confio muito em vocês, de verdade. Eu acho que as pessoas que acompanham esse canal são pessoas muito legais. Eu vim pensando, né, um parente meu estava falando comigo, não, você leu... O Príncipe de Maquiavel, O Pequeno Príncipe. Você precisa ler. Gente, todo mundo que lê já leu esses livros. Eu acho assim, pessoal que gosta de ler, meio que já leu, que são livros antigos. E é que nem o Médico e o Monstro, que eu até comentei num vídeo aqui. Se você não leu, você conhece tudo que está lá, porque é tudo tão comentado, tem tanta adaptação do, filme, do livro, tem tanta gente comentando o livro, tem tanto livro sobre o livro, filme sobre o livro... É, citação do livro, né? referência ao livro em, nos Simpsons. Né? Acho que tem referência a todos os livros do universo nos Simpsons livros cinema, etc. e aí eu fiquei pensando assim, mas cara, meio, hoje em dia, o Príncipe do Maquiavel é meio ingênuo até, meio quase bobo, não acha? Porque ficou meio datado, é aquela coisa mais. é melhor um Game of Thrones. E aí eu fiquei pensando, e aí a pergunta pra vocês a gente tinha obras clássicas que nos davam certos princípios morais como se fossem fábulas para adultos o paraíso perdido do john milton don quixote de la mancha do cervantes tinha também claro o príncipe de maquiavel tem o sun tzu não é isso a arte da guerra antigo também serve de base para muita gente pensar nas coisas tem o um Pequeno Príncipe, Tistu, o Menino do Dedo Verde. O que mais a gente tem de obras clássicas? Sendo que o Pequeno Príncipe não é tão clássico assim, né? Temos Machado de Assis, Cantiga de Sponzais é um conto que eu acho maravilhoso. O Alienista é mais interessante. Uma ótima discussão sobre a sanidade. É, gosto da parte da vaidade do, e do orgulho do Alienista. E hoje? O que a gente tem hoje? Porque a gente tem muita essa impressão de que o passado é de um brilhantismo fora de série, que tudo que a gente precisava saber estava no passado. Se fosse assim, a gente não chegava num presente que a gente não está gostando. Com a mudança climática, com as estruturas todas desestabilizadas, religião, coitada, ninguém mais acredita em Deus de verdade, os religiosos estão acreditando mais neles mesmos e em seus ódios do que na religião. Uma loucura tudo uma loucura. O que temos hoje? A gente pode colocar o Senhor dos Anéis, em contraposição, o Senhor dos Anéis e o, o Armário de Nárnia, as Cônicas de Nárnia, em contraposição ao Parejo Perdido, ou seria, para fazer par com o Parejo Perdido, fronteira do Universo, His Dark Materials, do Philip Pullman, que eu acho espetacular. E o que, que a gente colocaria ao lado do Pequeno Príncipe, um pequeno príncipe moderno, Alô Senhor Deus, aqui é Ana, do Fim, por exemplo, talvez, talvez, talvez é, desventuras em série e eu fiquei pensando nisso não consegui chegar a conclusões temos jogos vorazes que tem se encaixa muito nos movimentos no fenômeno ocupar nos movimentos sociais nos movimentos é, políticos que a gente vê acontecendo hoje em dia representa muito bem a sociedade que a gente vive Matrix com as pessoas baterias que são baterias do sistema é, construído, é aquelas metáforas, você vê que eu estou falando mais de filme, ou não? Não, só Matrix que é filme nessa lista. Enfim, é uma pergunta. Eu tenho um pouco assinante, acho que ninguém vai responder. Eu sou Forever Alone. Cadê a Forever Alone? Eu podia colocar aqui Karina Forever Alone, né? Mas, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou um ateu de fé. <risos> e, sei lá, o vídeo fica aqui, fica aqui a ideia. De repente, aparece um comentário aqui ou ali, de repente... As pessoas resolvem assistir o canal e acham esse vídeo, e acham legal dar a sua opinião. Eu queria que as pessoas dessem sempre opinião, mas eu não falo sempre. Dá a sua opinião, eu devia terminar, né? Acha que você tenha gostado do filme, espero. do filme! Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você curta, e espero que você sinta vontade para deixar uma opinião. É um bom jeito de terminar o vídeo. Tchau, tchau!